Eu me chamo Carolina Alves, sou doutorana do PPG em Letras da Universidade Federal de Pelotas e nesse vídeo eu vou apresentar algumas percepções de professores da educação básica sobre a autoria de materiais didáticos. Essa pesquisa foi realizada com um grupo de professores inscritos num curso de formação continuada oferecido pelo CLC da UFPEL em abril de 2020, de maneira online, cujo tema eram as tecnologias aplicadas ao ensino remoto. O objetivo da pesquisa foi evidenciar as percepções desses professores em relação à autoria em três esferas. A primeira delas, a sua auto-percepção como autores. Em segundo lugar, práticas de autoria com tecnologias. E em terceiro lugar, as práticas de coautoria entre professores. Para isso, eu elaborei um questionário no Google Formulários e 39 desses participantes inscritos contribuíram com a pesquisa. Em relação à sua autopercepção como autores, eh, os professores eh, demonstram se reconhecerem autores e atribuem a isso o fato de terem a formação específica necessária, o perfil também eh, necessário para isso, uh, como também características como vontade, eh, interesse eh, e também entusiasmo em realizarem eh, a autoria dos materiais. Além disso, eles destacaram vários elementos que seriam necessários para que o professor conseguisse é, ser autor de materiais didáticos. Em contrapartida, aqueles que, dizem que, que disseram que não uh, se consideram autores, eles atribuem isso à falta de criatividade, de segurança e de tempo. Já em relação às práticas de autoria com tecnologia, embora o uso de recursos digitais seja bastante frequente entre os participantes, todos eles manifestaram que usam é, recursos impressos no seu processo autoral de materiais didáticos. Um, dentre as ferramentas digitais mencionadas, o Word e o PowerPoint foram as mais é, citadas e no entanto aquelas ferramentas digitais online é, tiveram menções de forma mais genérica né os participantes mencionaram que usam internet, vídeos, é, editores de, de imagem mas não especificaram quais ferramentas eles utilizam. No quesito práticas de coautoria na sua maioria, os participantes costumam adaptar materiais didáticos elaborados por outros professores, é, o que demonstra que entre esse grupo estudado existe uma preocupação, né, o um entendimento de que uh, a personalização do material é importante. Mas essa adaptação, segundo as respostas, né, ela ainda está numa esfera bastante individual, uh, visto que apenas alguns professores relatam que fazem essa adaptação em parceria com colegas. Já em menor número ainda, alguns participantes informam que eles mesmos criam os materiais didáticos para suas aulas uh, e uma minoria diz que faz isso em conjunto com eh, os seus colegas. Uh, então o que se pode dizer sobre as práticas de, de coautoria entre professores no caso desse grupo é que elas ainda estão em uma esfera uh, mais... Eh, consecutiva do que, do que simultânea, né? Uh, e são realizadas majoritariamente no campo da adaptação de materiais já elaborados por outros professores. Por fim, sobre compartilhamento de materiais didáticos como forma de colaboração entre professores, a maioria dos participantes uh, diz que faz esse compartilhamento pelos sites ou pelas redes sociais das instituições onde trabalha ou mesmo pelas próprias uh, redes sociais o que mostra que esse espaço é um espaço potente para divulgação e disseminação do conhecimento produzido pelos professores nos materiais. Uh, e também os participantes justificam que fazem isso como forma de contribuir com seus colegas, trocar experiências e que isso seria uma forma de enriquecimento da experiência profissional. Então... Existe uma percepção comum de que é importante essas práticas de coautoria e colaboração entre professores, ao menos nesse grupo é, que foi estudado, que para mim representa também uma ótima alternativa para equacionar o tempo, que no caso do professor é sempre escasso, com essa necessidade de adaptação dos materiais didáticos. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e se quiserem seguir essa conversa é só me encontrar pelo meu e-mail, pelo meu Instagram, e se tudo der certo, em breve, pelos corredores do CLC. Até breve, tchau, tchau!